É a primeira vez na história da humanidade que as gerações mais novas têm mais informação que as mais velhas. Isto significa que o cliente sabe mais do produto que o vendedor é que está a vender, que o paciente sabe mais da doença que o médico está a atender e que o aluno sabe mais do tema que o professor está a falar. Esses fenómenos do live continuam a valer muito para as televisões lineares. Não está mal, até precisa de qualquer coisa assim de repente para ver que... Wikipédia. Tá a malta sabe que metade daquelas coisas que lá estão se calhar é fácil. A morte do jornalismo, seja ela qual for e que plataforma for, tem um sentido. Deixou-se o conteúdo de nome de fã.